Salvar alguns arquivos, algumas imagens aqui para utilizar, para criar os materiais lá no Blender. tá? Particularmente eu tenho preferido fazer essa busca de imagens no... No DuckDuckGo ao invés do Google Imagens, sei lá, Google Imagens todo mundo usa Aí acaba que todo mundo pega as mesmas imagens de referência DuckDuckGo dá uns resultados diferentes, eu prefiro usar ele Tem várias fotos de tabuleiros, e aí eu não quero nada muito complicado igual isso aqui, né? Quero uma coisa mais simples, talvez parecido com esse aqui, talvez, não sei É uma forma simples, mas que tem bastante textura e bastante material Eu gostaria de um, uma foto de um tabuleiro que não tivesse as peças, né? Tá difícil aqui Esse aqui, talvez, pode ser um bom começo Talvez, não sei Deixa eu procurar mais um aqui esse aqui tá bonitinho, mas tem essa marca d'água chata aqui. Bom, mas a gente tá só aprendendo a fazer, né? Não precisa ficar perfeitinho, não. Esse aqui de pedra também é legal. Mas por enquanto eu vou fazer de madeira mesmo. Eu vou tentar procurar também textura de madeira. Lisa, sem nada. Ah, talvez uma madeira mais clarinha. Tipo essa aqui. Outra vantagem de usar o DuckDuckGo, é que eu posso procurar só imagens de certo tipo, de certa cor, coisas assim Eu posso pedir para ele mostrar só imagens quadradas Então, para fazer textura de 3D É mais recomendável, né? Eu também vou pedir para ele mostrar só imagens com uma resolução mais alta Não quer dizer que eu vou gostar das imagens, mas... Eu acho que essa aqui vai servir é mais ou menos isso que eu queria mesmo Tá com um pouquinho de, de marca d'água, mas eu acho que vai dar para enganar Eu não vou preocupar com isso agora não Depois, quando você quiser, quando você já tiver com a mãe de criar seus próprios materiais Você vai lá, pega uma câmera fotográfica Tira umas fotos, cria suas próprias texturas no computador e tal Hoje a gente tá só aprendendo a montar os materiais Isso aí, depois vocês adaptam essa técnica para do jeito que vocês quiserem, ok? Vou pegar uma outra madeira mais escura aqui. Hum, isso não tá legal. Vou quebrar o galho com essa aqui. É, tem outra coisa também. Eu vou montar as texturas lá no Blender, os materiais, né? Se depois eu não gostar do resultado, eu posso só pegar outra foto diferente e, e trocar, né? Não tem problema. Eu monto com essas fotos aqui primeiro, só pra, pra visualizar. Depois, se eu quiser, eu posso substituir. Eu estou testando outra novidade nesse vídeo também que é o seguinte, no cantinho em cima ali do lado esquerdo, vocês estão vendo que tem um mousezinho verde ali, ali vai aparecer o que, que eu estou fazendo no meu mouse e no meu teclado, então se eu fizer alguma coisa no vídeo que você não entendeu direito, se eu usei um comando que eu não expliquei, fica de olho lá que vai aparecer os botões que eu estou apertando no teclado e no mouse, nem todos aparecem tá, eu já testei aqui antes, e às vezes eu uso o um comando alguns botões não aparecem mas normalmente, na maioria dos casos, vai aparecer lá então se você ficar com dúvida, fica de olho no, no mousezinho também tá aparecendo ali o Alt e Ctrl fica de olho ali que ele vai explicar melhor o que, que eu fiz bom, agora que eu já olhei minhas referências eu já tenho minhas fotos para criar os materiais eu vou fazer o seguinte, estou aqui no Blender então vamos ver, vou começar esse tabuleiro criando uh, um plano mesmo, não precisa ser uma caixa não, vou criar só um quadradão Tem um plano aqui sem nada, ok? Vou criar um material para ele Certo, vamos lá na janelinha do shading igual a gente viu no vídeo anterior eu vou fazer Tá aqui o meu, meu material Eu vou falar o Blender o seguinte ó, No lugar da cor Eu quero que ele crie uma textura Tá ah, Então a cor do material vai ser essa textura quadriculada É esse node chamado Checker Texture Ok Hum. Então, uma cor vai ser branca, outra cor vai ser preta. Na escala tá escrito 5 aí. Vocês vão ver que o tabuleiro tá só 5x5 cinco cinco quadrados. É só botar a escala 8 que ele vai fazer um tabuleiro de 8x8 8 quadrados. Você pode botar essa escala que você quiser nesse, nesse node aí. Mas pra fazer o um tabuleiro de xadrez, eu vou querer 8x8, 8, né? Tá pronto. <risos> Se você tiver com pressa, esse tabuleiro aí já, já é o suficiente. Tá? Então você poderia, por exemplo, modelar o resto da, da, da base dele, da moldura, e deixar esse quadrado por cima com essa textura aí. Já é um, um jeito possível de fazer é, esse tabuleiro. Tá? Outra coisa. Quando você usa esse Node, as cores dele não precisam ser uma cor sólida. Tá, você pode pôr a cor que você quiser Mas você também pode criar uma textura Então, aqui no, na parte dos materiais Eu vou apertar Shift A de Add É o mesmo comando da interface 3D para criar os objetos Shift A E eu vou adicionar Vou botar na busca aqui Eu vou adicionar um outro chamado Image Texture Obviamente ele importa uma textura e imagem Você vai querer apertar aqui no Open a minha madeira clara, vai ser um, um node, quando eu clico aqui ele mostra para eu saber qual que é né, e no outro eu vou escolher a madeira escura, e aí eu vou conectar esse pontinho amarelo da cor dessa imagem, ele vai entrar nesse pontinho amarelo do node do xadrez, e a partir de agora a minha cor número 1 um, não é mais uma cor sólida, agora a minha cor número 1 um é esse node aqui no node de baixo mesma coisa tem a foto da madeira escura eu vou ligar a cor dela na cor do segundo quadradinho então agora eu tenho um quadrado que é só um um polígono tá isso essa face só tem quatro vértices não precisa subdividir para fazer isso desse jeito esse quadrado é um material que tem uma textura né? Quadriculada Poderia ter quantos quadrados eu quisesse E no lugar das cores eu coloquei essas duas fotinhos tá? Eu usei uma foto de madeira clara uma foto de madeira escura Você pode usar a foto que você quiser Você pode usar uma foto de um granito preto e um mármore branco, por exemplo Você pode usar uma foto de um gatinho uma foto de um cachorro Uma foto de grama uma foto do céu Pode colocar qualquer imagem que você quiser você pode até botar um vídeo, faz o que você quiser Essa é a vantagem do Blender Às vezes causa problemas para gente, mas ele é famoso por isso Por ser flexível e deixar a gente fazer qualquer coisa que a gente imaginar ah, Como que eu poderia deixar esse material mais interessante, talvez? No princípio do PSDF, eu poderia aumentar o especular, por exemplo Para deixar ele mais brilhante eu vou mudar aqui para os cycles. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre o, o cycles e o eave, tá? Não preocupa não preocupe com isso agora não. Está então, meio difícil de enxergar a diferença. Porque não tem nada para refletir, né? Eu vou fazer o seguinte: eu não tenho aqui as peças do xadrez. Até porque eu estou num, num PC diferente do, do que eu uso normalmente. Vou fazer umas peças aqui rapidinho só para só a pra gente poder visualizar o material, né? Seria bom ter alguma coisa para refletir, senão eu não vou conseguir enxergar direito Eu vou usar um modificador chamado Array Não sei se vocês já brincaram com ele aí Ele cria um monte de clones do, dos objetos ó. Rapidinho eu consigo criar um monte de pecinhas aí ó. Vou pôr só uma corzinha nelas aí Para poder visualizar melhor Tá vendo que agora no, no brilho do tabuleiro eu consigo ver ó, se está refletindo um pouco Então vamos ver, eu vou abaixar o Roughness e botar o especular no máximo. O que, que acontece com o meu tabuleiro? Virou quase um espelho, né? Talvez não precise disso tudo. eu Vou abaixar um pouco. Vou especular metal um pouco o roughness. É isso. Não sei se precisa de mais alguma coisa, não. Outra coisa que eu posso fazer... Pra melhorar essa minha textura... É esse material... Ele tá perfeitamente liso. Tá? Se a gente olhar por esse ângulo aqui, ó. Está muito lisinho, parece um azulejo né? Tá vendo como o reflexo dele está perfeitamente liso Tem uma coisa que eu posso fazer para mudar isso que é o seguinte Eu vou usar um Bump Map O que é um Bump Map? Bump é como se fosse... Como se fosse um, uma lombada, tá? O bump é uma lombada é, Eu vou falar para o material no Blender o seguinte ó, Eu vou te dar uma imagem preto e branco 2D na hora que o renderizador bater a luz ali, eu quero que você finja que na superfície tem uma textura com aquele formato ali E aí eu vou enganar o Cycles O Cycles vai pensar que tem um monte de detalhe naquele material, naquele objeto Sendo que na verdade é só uma imagem preto e branco, tá? Então eu criei um node chamado Bump ele tem uma saída chamada normal, que é uma bolinha roxa. Por uma incrível coincidência, no meu node do principal BSDF tem uma entrada, que é uma bolinha roxa chamada normal. Vou ligar uma na outra e ver o que acontece. Não aconteceu nada ainda porque eu preciso modificar o bump, né? O que eu vou fazer? Deixa eu só mostrar para vocês uma coisa primeiro. Se eu puser uma textura, um ruído qualquer aqui. eu acho que é aqui... não, desculpa, é na altura uia! agora dá pra ver a diferença, né? o que aconteceu? na saída do, da textura de ruído esse fac é o, é o fator, né? Do, do tanto de ruído que tá saindo ele tá entrando na altura da minha lombada então ele tá enganando os Cycles E falando para ele que tem um, uma textura aqui Nessa nessa superfície Que na verdade não tem porcaria nenhuma Isso aqui continua sendo o meu bom e velho quadrado De quatro vértices Eu posso aumentar esse ruído aqui ó. Posso criar como se fossem umas ondinhas também. Não é isso que eu quero Não é esse efeito que eu estou buscando Eu só estou mostrando para vocês como é que o Bump funciona Então o que, que eu quero realmente Eu quero um Bump Map Que tenha textura de madeira vou fazer uma gambiarra aqui, eu vou tirar o fac do da minha textura quadradinha que já está com as minhas fotos de madeira que eu peguei no, no DuckDuckGo e vou enfiar na altura da lombada, torço aí para dar certo estão vendo que o, o veio da madeira está aparecendo um pouco melhor ah, e se eu metesse a cor? Direto na altura aqui. Agora está mais parecido com o que eu queria. Né? Tá dando para ver aí no OBS? Tá. Acho que está meio exagerado. Mas é mais ou menos o que a gente estava procurando. Isso é eu diminuir a força da, da lombada. Se eu deixar o bump com, na força zero, vai ser a mesma coisa que não ter o bump. Se eu aumentar um pouquinho a força... Vocês estão vendo que o reflexo está mudando ali? À medida que a, a textura muda vou deixar aqui e ver o que acontece Tá aparecendo um monte de brilhinho extra aí que não tinha antes, por quê? Agora a superfície não é mais totalmente lisa, né? A textura da própria madeira tá... tá enganando o renderizador E fazendo ele acreditar que essa madeira na verdade tem um monte de veiozinhos e coisas do tipo Então agora quando a luz... V vamos voltar um pouco a câmera e ver se... O reflexo está bem é diferente. É claro que se eu tivesse numa placa de vídeo, RTX, etc, ou renderizar isso com uma, uma qualidade muito mais alta, a gente ia poder ver melhor ainda essa diferença. Mas eu acho que já dá para ver. Olha esse primeiro quadradinho da frente aqui, da ponta, como que ele não tá mais liso, né? A textura que eu criei no começo estava tudo lisinho. Agora eu consigo ver né, um, um, um pouquinho de textura ali, que já ajuda a deixar a imagem mais interessante, para não ficar com aquela cara de, de 3D de plástico, que tudo é perfeitinho, lisinho demais, sabe? E aí, bom, obviamente você pode brincar do jeito que você quiser. Pode ir para a textura que você quiser. Você pode pegar um, uma outra foto, tá? Você pode criar um um outro node de, de imagem. Pega uma outra foto qualquer aí. Usar de textura. Quer ver um exemplo? Eu vou pegar um vídeo MKV que é o vídeo que eu gravei com o começo desse vídeo e vou enfiar no Bump Map. E aí? Estou <risos> vendo meus livros ali ó, no tabuleiro. Acho que vai estar meio deformado porque o vídeo é retangular e a textura é quadrada, mas. Isso aqui é literalmente o vídeo que vocês estão assistindo, tá sendo a textura do meu tabuleiro de xadrez, que tal essa? Se vocês ainda não tinham entendido tanto que o Blender é maluco, tá aí, vai explodir somente. Ok? Bom, então, esse é um jeito também de fazer a textura. Lembrando que isso aqui continua sendo um mísero quadrado. Tá. Nesse quadrado eu crio um material. Um só. Nesse material eu tenho uma textura de quadriculado, que é o Checker Texture. Com ele eu consigo gerar um, uma malha de 8x8 quadrados no material. E aí eu posso trocar e botar a cor que eu quiser. Eu posso botar uma foto, posso botar uma textura e tal. Tá? Usando o Principle do BSDF, eu ainda posso mexer no reflexo, no brilho, na cor, qualquer coisa. Tá? Vocês querem mais exemplos malucos? Vamos lá, eu sei que vocês adoram essas coisas. Tira o bump um pouquinho. Tá vendo como, como tá lisinho perfeitinho demais? O, o bump realmente faz muita diferença. Vou ficando por aqui então, no próximo vídeo eu vou começar a brincar. Com um método diferente de criar o tabuleiro E as texturas, ok Tabuleiro Eu vou criar um emission Ok Uma corzinha aqui Tá As peças presas Eu vou fazer o contrário, eu vou tirar totalmente O especular delas E vou botar o roughness no máximo Então elas vão ficar completamente opacas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 do, do material Acho que eu precisaria de uma luz mais radical aqui pra para ver uma diferença nisso Isso, agora sim Eu vou fazer aquela brincadeira de criar umas pecinhas Só pra gente visualizar mais ou menos o material, né Vou criar um exército de macaquinhos para Pra gente visualizar os materiais Pronto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 mudando um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver aí. Tá, então, bom, o que eu quero mostrar é isso, que eu posso controlar todos esses aspectos do Principal BSDF usando imagens, não apenas o numerinho.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 seu plano tá é só alinhar aí com, com a altura da, da base escalonar com o tamanho que você quer e cria o material e tudo mais do jeito que a gente já viu nos outros vídeos tá só um truque aí caso você tenha esquecido